Nós estamos conversando com o jornalista Carlos Moraes, que durante muitos anos trabalhou no Piauí, em parceria com o jornalista Donizete Adalto. Carlos, boa tarde. Boa tarde, Tony Rodrigues. Um abraço a você e a todos os amigos que acompanham este programa. O que fica como exemplo, o que fica como lição... É, em relação ao que aconteceu com o seu grande amigo jornalista Donizete Adalto Bom, primeiro em relação ao ponto de vista como profissional o Piauí, o Paraná né, esses dois estados perderam um grande profissional todos que o conheceram é, sabem perfeitamente da capacidade do entusiasmo do profissionalismo do Donizete Adalto em relação à barbaridade a gente lamenta não só a cada ano. E a gente, evidentemente, que sente que cada vez que fala da perda, cada vez que fala da morte do Donizete, a gente acaba ficando triste, e principalmente eu, como amigo de infância, como uma pessoa que sempre conviveu com o Donizete. Você acredita, Carlos, na versão da polícia e do Ministério Público Estadual para o crime que vitimou o jornalista Donizete Adalto? Olha, Tony, por incrível que pareça, aqui no Paraná, é, nós tivemos também um crime é, parecido com o que aconteceu com o jornalista Donizete Adalto. Também um, um apresentador de televisão que foi assassinado em pleno mandato de deputado estadual. E a, a situação é a mesma. Houve é, a investigação, o crime foi investigado durante anos, né? E não se chegou a, aos verdadeiros criminosos, porque fala-se aqui no Paraná que um consórcio, ou seja, pessoas que não gostavam das ações desse apresentador, que acabaram é, organizando, que acabaram arquitetando a sua morte. Donizete, é claro que sempre foi amado nós sempre fomos, tivemos assim, muitos admiradores até hoje o meu programa que chega por antena parabólica em todo o Brasil é assistido aí por milhares de piauienes, sobretudo no interior então nós tínhamos essa admiração ainda temos essa admiração é, dos piauienes pelo trabalho que nós realizávamos agora, tínhamos os desafetos as pessoas que não gostavam desse trabalho sobretudo Donizete é, por ser um jornalista contundente eu acredito que, em relação à sua morte, o vereador Djalma foi é, participante, evidentemente, que eu não eximo de culpa, mas não acredito que somente o Djalma, acredito que um grupo de pessoas né, tenha participado, esse tal consórcio que se fala é, aqui no Estado do Paraná em relação à morte desse deputado pode ter acontecido também no Piauí. Algumas pessoas que não desejariam, que não gostariam que o Donizete continuar civil. É evidente que esse processo foi concluído culpa ao vereador de Jaulo, ao ex-vereador de Jaulo, né e, e àquelas pessoas que foram presas, né? que foram detidas, que foram presas é, pela polícia.